Liga aqui nesse vídeo, eu quero te mostrar que agora se dá pra viver, tá? Estamos aqui online, estamos aqui seguindo alguns sinais. Se dá pra viver do mercado de trader esportivo. Eu quero mostrar pra você alguns dos meus resultados, alguns resultados da galera aqui dentro do grupo agora. E te mostrar se dá pra você viver disso. Eu quero te mostrar como ganhar mais de 200 reais por dia com essa parada aqui, beleza? Então se liga no vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e vamos embora. Seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal, me chamo Júnior Moreira Bom, primeiramente, antes de mais nada, já me segue no Instagram se você não segue Que eu estou postando alguns dos meus resultados em relação ao trader esportivo lá Durante alguns dias da semana, então você pode acompanhar lá Bom, algumas perguntas que algumas pessoas têm me feito lá no Instagram Principalmente é se dá para viver no mercado de trader esportivo A questão é a seguinte, o quanto que você precisaria ganhar para você viver disso, né? Essa é a questão Eu hoje, tá? Vou ser bem aberto com você Eu vou te mostrar aqui na tela do meu celular também eu hoje faço uma média de R$200. Vamos colocar uma média, tá? Tem dia que dá uns 250, tem dia que dá uns 180, tem dia que dá uns 300. Então, uma média de R$200. Por dia, apenas seguindo sinais Olha, eu não sou nenhum especialista O que eu acho muito legal deste mercado É isso, eu não sou especialista Eu não faço análise de porra nenhuma Eu apenas sigo sinais E dentro deste grupo, ó Tá rolando os sinais aqui agora dentro do grupo Ok, ó, esse aqui é o grupo que eu faço parte Vou até mostrar pra vocês alguns resultados aqui Primeiramente dos alunos, só pra você tomar noção Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó Ó, esses aqui são resultados dos alunos dentro do grupo, tá? Ó, se liga, mano, olha só isso aqui Esse aqui deu, caraca, esse aqui já começou pesado 1.800 de lucro neste daqui Olha aqui, ó, um menorzinho, né, o um mais palpável, vamos dizer assim, olha, uns 60 reais de lucro. Esse daqui, cadê, mano? Ó, foi em euro, cara. Em euro. Legal, olha isso aqui, ó, 160, 146 reais de lucro. E por aí vai, mano, tem vários. Eu posso mostrar vários e vários resultados dos alunos aqui. Deixa eu tentar achar mais alguns pra vocês verem. Olha isso aqui, olha, 1.200 reais de lucro. Então, assim, mano, a galera aqui dentro tem um resultado muito foda, tá? Tem um resultado muito foda. Ó, esse aqui já tem um lucrozinho menor. Esse aqui, ó, cento e poucos reais de lucro também E por aí vai, e eu quero mostrar aqui na tela do meu celular também alguns meus Então a questão é, dá pra fazer, dá pra fazer O grande erro da, da, da galera aqui, sendo bem aberto pra vocês Porque olha só o jeito que eu tô, mano, vou ser é bem sincero Eu tô aqui com a camisa do galão da massa O time mais foda do Brasil É o, não é, o time que vai ser campeão de tudo este ano É, Bom, dia de é mentira! Olha o jeito que eu tô, galera Tô de chinelinho, bermudinha Parecendo que eu tenho jogar bola, né mano? Olha só, eu tô aqui ó, tô aqui logado aqui na minha conta e tal. Como que eu faço, só pra você entender, pra fazer esses R$200 de lucro todos os dias aqui? Seguinte, eu faço outra coisa, isso aqui não é minha renda principal, isso aqui é só um hobby pra mim, pra quem me acompanha no Instagram sabe disso. Eu ganho dinheiro com outros negócios, só que eu sei que R$200 pra muita gente por dia faz muita diferença, não é? Coloca aqui nos comentários se você ganhar hoje R$200 por dia... Faz diferença para você se você ganhar 200 reais por dia durante 30 dias? É o que? 6 mil reais, mano. É verdade. 6 mil reais a mais no mês. Então já se torna interessante. Vamos falar de uma renda menor. Vamos falar se você ganhar uns dois mil reais a mais hoje seria interessante para você? Com certeza, sim, na é verdade. Então o que eu faço, tá? Só para você entender. Antes de te mostrar aqui na tela do meu celular alguns dos meus resultados aqui, ó. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de uma aula gratuita que eu criei, tá? Onde eu mostro alguns dos meus resultados e a estratégia que eu uso para ganhar mais de 220, mais de 230 reais por dia, tá? Sem ser, sem ser especialista nisso e tudo mais. É apenas seguindo sinais. Eu vou deixar o link dessa aula gratuita aqui na descrição do vídeo. Então depois desse vídeo aqui você assiste, beleza? Eu, como eu disse, eu não sou especialista, eu fico fazendo coisas do meu trabalho, então aqui ó, eu gravo vídeos, é, eu tenho um curso online de marketing digital que é outro negócio e tudo mais Então eu gravo vídeos e fico aqui, só que eu deixo logado aqui na minha conta da Bet365 aqui e deixo logado na minha conta da Bet365 aqui no meu celular E o que, que acontece? Toda hora que chega notificação aqui no grupo, ó, que a galera manda alguma notificação, pera aí, toda hora que o pessoal manda aqui no grupo um sinal, né, uma aposta que eu faço? Eu rapidamente clico, porque o pessoal manda no link, né? Então, você já, aqui, ó, esse, por exemplo, isso aqui é um sinal, ó. Eu apenas clico no link, já vou lá para aposta e já a, a, coloco o tanto que eu quero na aposta e pronto, e deixo rolar, né? E continuo fazendo o meu trabalho. E aí eu sigo hoje, mais ou menos, uns um seis... A sete sinais por dia, tá? Depende do dia. Porque eu faço uma, uma média aqui, eu não aposto tão alto, para você tomar noção. As minhas apostas têm lucro médio de 30 a 60 reais. Então, dependendo, às vezes eu faço umas cinco apostas aqui que me geram 60 reais de lucro cada e pronto, eu já paro, tá? Eu faço uns 200 quanto por dia e paro. Então, depende muito. Só que o maior erro da galera aqui é o que? A galera não segue os sinais. A galera entra em grupo de sinais, mas não segue ou a galera fica tentando. Acertar aleatoriamente. Eu já perdi muito dinheiro por conta disso, tá? Por exemplo, eu sou atleticano, então o que acontece? Na verdade, todo mundo que tem um clube, é, quando vai, vai apostar no jogo do time, o time pode jogar com o melhor time do campeonato lá na casa do adversário. Que tá sendo o time mais estourado do campeonato Que você vai apostar que seu time vai ganhar Então você se fode então, Eu não aposto em jogos do meu time, tá? por exemplo o Atlético Eu apenas sigo os sinais, mano Eu só faço isso, eu não, eu não analiso porra nenhuma eu não, tento, eu não tento apostar em jogo por intuição Porque eu acredito que o time tal vai ganhar, não Eu apenas sigo o que tá dentro dos sinais Eu acho que o maior erro tá aí A galera, o que que acontece? Só entra em grupo de sinais, por exemplo, o maior erro aqui é Que os caras vão lá às vezes mandam, por exemplo, 10 sinais no dia né? Manda 10 apostas lá no grupo no dia E aí o cara vai lá, segue apenas um e aí ele pega exatamente aquele que deu red, né? Pra quem não sabe, red é quando a aposta dá negativo, né? Agora, se você seguir todos, mano, que é o que eu faço na maior parte do, do, do dia, né? Se eu não seguir todos, eu sigo quase todos. Não tem erro, o lucro acontece, ó. Pra quem viu aqui, eu vou mostrar pra você também em tempo real. Pra quem viu aqui, ó, eu vou aqui no meu Instagram, ok? Ó, vou vir aqui nos meus arquivos, porque há dois dias atrás... Eu postei no meus stories eu apostando em tempo real. Então se você me segue no Instagram, você viu isso daqui. Eu coloquei em tempo real no meu Instagram as minhas apostas, ó. Eu fui clicando toda hora que o pessoal jogava no grupo, ó. Eu coloquei assim, ó. Vou seguir alguns sinais agora, ó. Isso aqui no meus, no meus stories, ó. Então o pessoal mandava o sinal no grupo, ó. Eu clicava lá no sinal e pronto, ó. Passou 4 minutos na primeira aposta. Quer ver? Cadê? Olha lá. Em 4 minutos... <risos> 4 minutos na primeira aposta, alguém aí? Cadê? Vamos ver essa daqui, ó. Até eu não lembro o resultado. Vamos ver, olha lá. 72 reais que voltou na primeira. Aí logo em seguida eu postei mais uma, quer ver? Peraí, vamos lá. aí, mais uma para a conta. Essa daqui eu acho que foi 75 reais que voltou. Vamos ver. Olha lá, 75 reais que voltou essa daí. Tá vendo? Então eu mostrei em tempo real. Eu apenas sigo sinais, só que eu sigo quase todos ou todos os sinais do dia. Aqui, se a gente pegar no grupo, para você tomar noção, ó. Se pegar aqui no grupo, ó, os caras, o que acontece, velho? Os caras acertam quase tudo, mano. Olha isso daqui, ó, isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha a sequência de greens que os caras têm, mano, é muito brutality, velho. É muito bruto mesmo, não é brincadeira, eu fico de cara, tá? É, olha, olha isso daqui, mano. Olha isso daqui, mano. Ó, um red, um red. É incrível a taxa de acerto dos caras, só que o grande problema é que a maioria das pessoas não segue os sinais. Ó, aqui, ó, mais um, apenas um red no meio desse tanto aqui, ó sim dá para viver disso dá para viver disso só que você precisa ter alguns pontos controle emocional não se emocionar demais e sair apostando sua grana aleatoriamente como eu já fiz que isso é, vai você vai se ferrar sim se você fizer isso não ter gestão de banca que é o que né você colocou lá 300 reais e você aposta seus 300 reais em uma aposta só não faça isso tenha gestão tá para multiplicar o seu dinheiro e siga os sinais você siga os sinais mano o pau quebra o pau quebra Beleza? Bom, então é mais ou menos isso. O seguinte, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ó, muitas pessoas perguntam como faz para entrar nesse, nesse grupo VIP que eu faço parte aqui. Como é que funciona? Vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link do grupo VIP aqui na descrição do vídeo para você saber como é que funciona. Tá com desconto. E vou deixar o link da aula gratuita onde eu mostro a estratégia que eu uso para fazer esses mais de R$220, R$230 por dia também. Vai estar tá aqui na descrição desse vídeo aqui o link dessa aula gratuita. Beleza? Então tamo junto então. Valeu, até mais.